Com paixão. E vamos complementar com esse outro tarô. Aquário, é o momento de compaixão. Mesmo que você tenha que tomar decisões difíceis, se for para o bem, isso se tornará benéfico para ambas partes. Porque não haverá prisão. Você estará tendo liberdade da ação. E isso só a consciência pode te dar. Por isso, tenha compaixão no agir. E isso envolve uma satisfação profunda, algo dentro de você, uma vontade que te impulsiona para seguir em frente, buscando a sua realização em novas situações. Usando mais do seu poder interno, da sua criatividade, para sentir a felicidade que você busca no momento atual, de forma apegada. Então, tenha compaixão para desapegar. E ter compaixão é isso, soltar porque você sabe que é o melhor, para você continuar avançando, ou falar o que sente, o que quer, se posicionar, porque você sabe que o diálogo traz benefícios. Apesar de parecer que você está com o pé atrás, é como se você já estivesse caminhando para essa realização, com planejamento um tanto quanto eficiente rumo à vitória, porque... Vai dar certo. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo. Nostalgia. Foque no aqui e no agora. Interessante. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Você está aqui, mas ao mesmo tempo não está, porque você já está focando lá na frente. Então, por que está mantendo essa situação aqui agora? É preciso sair do muro, porque se você está aqui tomando um café, então você decidiu por estar aqui. Agora, se você está pensando em outra situação, então é o momento de mudar, tá bom? Gratidão.